Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou complementar algumas informações do primeiro capítulo e continuar a história do Chevrolet Ômega no Brasil. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! No primeiro capítulo da história do Chevrolet Ômega no Brasil, vimos sua origem na Europa, o modelo-conceito em que ele foi baseado, o Opel Ômega A de 1986, o Opel Ômega B1 de 1994, o Opel Ômega B2 de 1999 e suas atualizações e derivações nos diversos mercados, Além dos protótipos com motor V8 e o Lotus Omega, surgido da parceria da Opel com a Lotus, que utilizava um motor que derivava do motor Opel C30 -LE c 30 CIH de 2969 cm cúbicos, de 6 cilindros em linha, que teve sua cilindrada aumentada para 3638 cm cúbicos, por meio de um discreto aumento do diâmetro dos cilindros de 95mm para 95,3mm e do curso dos pistões de 69,8mm para 85mm. Com cabeçote novo, com duplo comando de válvulas acionado por corrente e 24 válvulas, adicionado a um par de turbocompressores Garrett T25 com 0,7 bar de pressão e dois interresfriadores ar-água. Esse motor recebeu a denominação GMC36GET e gerava 377 cavalos e 56,8 kgfm de torque com uma transmissão manual de seis velocidades. <risos> Vimos também os estudos de qual modelo a General Motors do Brasil considerava para ser lançado no Brasil, a definição pela produção no Brasil do Opel Omega sob a marca Chevrolet, seu lançamento, que inclusive teve uma elegante caneta dada como brinde aos jornalistas na apresentação para a imprensa e o slogan de O Absoluto. Além das diferenciações de modelos entre as versões GLS e CD, com suas características como os bancos dianteiros com regulagem lombar e de altura, o painel digital, a transmissão automática, dentre outras características conforme cada versão, até a prévia de lançamento de seu modelo Station Wagon mostrada no Salão do Automóvel de 1992. Complementando as informações do primeiro capítulo, uma variação da versão GLS não foi comentada, que foi a versão GLS básica, com calotas plásticas, acionamento manual dos vidros das portas e não tinha ar-condicionado. Pouquíssimas unidades foram fabricadas desse formato. Em 1993, o Chevrolet Omega recebeu o título de Carro do Ano pela revista Auto Esporte, e o prêmio, o Eleito do Ano pela revista Quatro Rodas, afirmando suas características superiores em relação aos concorrentes nacionais. Ainda em 1993, a Gêmea apresentou o Chevrolet Omega GLS 2.0 movido a álcool, que utilizava a primeira injeção multipoint Motronic a álcool do mundo para carros produzidos em série sendo que os outros modelos Chevrolet no Brasil utilizavam o Sistema Single Point. O sistema Bosch Motronic 1.5.2 vinha com um software adaptado, a maior taxa de compressão do motor movido a álcool, 12,1 para 1, ignição mapeada digital, a partida a frio foi reprogramada para que houvesse a injeção automática de gasolina no sistema abaixo de 20 graus celsius para auxiliar na partida, o sensor de detonação acertava o ponto de cada cilindro separadamente, adiantando ou atrasando o ponto, e um sistema de autodiagnose, que se baseava em mapas de outros sensores, como a sonda lambda, por exemplo, caso houvesse uma pane no sistema de medição de ar causada por um furo em uma mangueira, evitava a parada do carro. Na mecânica foram alterados a bomba de combustível, filtro, regulador de pressão e válvulas injetoras e foi adicionado um reservatório de gasolina para a partida a frio junto ao motor. Com isso, o motor 2.0 de 1998 cm3 passou a gerar 130 cavalos com 18,6 kgfm força metro de torque líquidos. Também em 1993, a Linha Ômega teve seu derivado lançado oficialmente, a perua Ômega Suprema. Ela mantinha o mesmo entre-eixos do sedã, de 2,73m, com 476 de comprimento, 1,93m de largura e 1,45m de altura. Respectivamente, 3cm a mais de comprimento, 17 a mais de largura e 4 a mais de comprimento em relação ao sedã, e vinha com as mesmas configurações de acabamento, sendo que a versão GLS vinha com motor 4 cilindros 2.0 movido a álcool ou gasolina, e a versão CD com motor 6 cilindros 3.0 apenas a gasolina. O grande diferencial era o espaço para bagagem, que tinha capacidade de 540 litros até o limite da altura dos bancos traseiros, 960 litros até o teto e 1.850 litros com os bancos traseiros rebatidos, conforme dados do manual do proprietário, que era acessado por uma grande porta traseira com estribo para apoio de bagagem. No piso do compartimento de cargas ficava o estepe e, no teto, haviam dois suportes fixos para colocação de barras para apoio de cargas no bagageiro, que eram vendidas como acessórios nas concessionárias. Uma tela quadriculada de proteção poderia ser instalada isolando as bagagens dentro do porta-malas. Outro ponto de destaque da perua suprema era sua suspensão traseira com nivelamento automático feito através de um dispositivo da DELCO francesa, no qual o ar era enviado por um compressor acionado automaticamente por motor elétrico. A leitura da altura da suspensão era feita por um sensor óptico que reduzia a diferença máxima de altura de 82mm para 35mm. E para que o sensor óptico não interpretasse as variações de solo com uma alteração efetiva de altura, um relé retardador realizava o nivelamento só 20 segundos após a leitura. O absoluto ganha mais espaço. Em 1994, foi a vez de chegar ao mercado uma versão simplificada da linha, tanto para o Chevrolet Omega quanto para o Chevrolet Omega Suprema, a versão GL. Essa versão teve seu preço reduzido em 11,6% em relação à versão GLS. Nela, todos os cromados foram substituídos por acabamentos em preto os faróis de longo alcance foram substituídos por modelos simples, as rodas eram de aço estampado com calotas plásticas, diferentes das calotas do modelo GLS básico e recebeu a logotipia específica do modelo. Internamente perdeu a regulagem de altura do volante, o rádio e os cintos de três pontos do banco traseiro, o painel foi simplificado e saíram os encostos de cabeça do banco traseiro, que também passou a ser inteiriço. O revestimento interno foi modificado, com novos tecidos dos bancos e revestimento das portas mais simples, e napa na cobertura das molduras. Tinha vidros, travas e espelhos de acionamento manual, direção hidráulica e o painel de instrumentos, que recebeu nova grafia, passou a contar apenas com velocímetro, luzes espia e marcadores de nível de combustível e temperatura do motor. Ainda em 1994, surgiram os Chevrolet Omega e Omega Suprema Diamond, série limitada lançada como intermediária entre as versões GLS e CD, também para reduzir o estoque de motores 3.0 alemães pois este teria sua produção encerrada na Alemanha, de onde era importado. Basicamente era uma versão GLS, com a mecânica 6 cilindros 3.0. A versão Diamond trazia espelhos retrovisores externos e grade dianteira pintados na cor do carro e o revestimento interno e sua logotipia, tanto no centro do volante como nos paralamas dianteiros, eram exclusivos da versão. Na edição de outubro de 1994, a revista Quatro Rodas publicou o resultado de um teste de 60 mil quilômetros com o um Chevrolet Omega CD utilizado pela equipe durante cerca de nove meses em diversas condições. Os destaques foram a eletrônica embarcada, os freios, a suspensão e a direção, considerados insuperáveis pela análise dos técnicos da revista. No final de 1994, a General Motors do Brasil lançou os Chevrolet Omega e Omega Suprema com importantes alterações como linha 1995. Externamente, na versão GLS, a grade dianteira passou a ser na cor do carro, foi colocado um borrachão na tampa do porta-malas e recebeu novo volante. A versão CD recebeu apliques de imitação de madeira no painel, espelho retrovisor interno eletrocrômico, foi incorporado um aerofólio na tampa do porta-malas, ganhou novas rodas e passou a ter acabamento interno em couro como opcional. Ambas as versões tiveram a logotipia alterada conforme a capacidade dos novos motores, ganharam novas lanternas traseiras fumê e luz de freio em LED. A grande mudança foi na mecânica. O motor 4 cilindros 2.0 a gasolina, deu lugar a um 2.2 a gasolina e no lugar do motor alemão 6 cilindros 3.0, entrou o um motor 6 cilindros 4.1, ambos também a gasolina, sendo o 4.1 opcional para a versão GLS. A nova linha de motores foi chamada de Powertech. A versão GLS a álcool continuava com o motor 2.0. E a versão CD tinha unicamente o motor 4.1. Nesse período, a versão GL se despediu do mercado. No motor 2.2, o curso dos pistões aumentou de 86 para 94,6 mm, evidenciado por um ressalto na tampa do cabeçote, passando a deslocar 2.198 cm3 mantendo a mesma potência do 2.0, com seus 116 cavalos, mas com um aumento de torque, que passou de 17,3 para 20,1 kgfm. O motor também recebeu novos coletores de admissão, a injeção eletrônica Bosch foi substituída pela ACG, da própria GM, também multipoint, com sensor de detonação. Para o motor 6 cilindros, a GM optou pelo 4.1 por diversos motivos. Desde 1990, ela já vinha trabalhando junto à Lotus para a preparação do PowerTech. Além de custar menos que o 3.0 alemão, o PowerTech reaproveitou o ferramental já existente no país para sua fabricação. Outro motivo era que o motor Opel 3.0 havia sido substituído na Europa por um V6, e mesmo que a GM quisesse importar esse V6, ele não caberia no cofre do nosso Ômega. Outro ponto considerado foi a grande fama do motor 4100 por aqui. Ômega 95, novos motores PowerTech 4.1 e 2.2 você chegou ao torque. Quando você tem força, você anda mais tranquilo. Ômega 95, absurdo. As modificações no motor 4.1 começaram pelos dutos de admissão e escape, que estavam em lados opostos, possibilitando o fluxo cruzado dos gases de combustão e ganho no rendimento. Os canais de admissão que antes eram geminados passaram a ser individuais e o motor também ganhou pistões mais leves, anéis de atrito reduzido e engrenagens de maior resistência. Para o Chevrolet ômega, o cárter e a face traseira do bloco tiveram de passar por um redesenho e foi feita uma atualização do sistema de injeção eletrônica Multipoint Bosch que substituiu o Motronic 1.5.2 pelo Motronic M2.8.1, mapeado e comandado por Bobina. Com isso, houve um aumento de 34 cavalos em relação ao motor 4 e do antigo Chevrolet Opala e 3 cavalos em relação ao motor Opel 3.0, passando a render 168 cavalos, com a potência máxima chegando a uma menor rotação. O torque passou de 23,4 para 29,1 kgfm. Em função dessas melhorias, a caixa de câmbio manual R25 deu lugar a R28, mais reforçada, com marchas mais alongadas, e a caixa automática francesa Hydramatic 4L30E foi mantida. Um ponto interessante foi que o Chevrolet Omega nasceu com seu sistema de ar-condicionado utilizando o gás R12. Este gás sofreu restrições ao uso pelo protocolo de Montreal e foi banido em função de atacar a camada de ozônio. Em 1994, com a chegada da nova motorização na linha, a GM mudou o gás para o R134A. Em 1996, a Piroa Suprema deixou de ser produzida, e em 1997, a GM adotou uma linha simplificada da logotipia dos modelos. Em 1998, a versão CD ganhou novas rodas com tala de 8 polegadas, e ambas as versões tiveram um reposicionamento dos comandos dos vidros e travas do console painel com tipografia diferenciada, com iluminação em tom verde, sistema de proteção de sobrecarga elétrica e ajustes do motor para reduzir o consumo. Também ganharam um novo reposicionamento e nova logotipia na tampa traseira. Nesse mesmo ano, o Chevrolet Omega deixou de ser produzido, tendo como última unidade uma versão CD na cor preta com câmbio manual, placas FIM1998, produzida em 31 de julho de 1998. A última unidade do Chevrolet Ômega fabricada no Brasil foi cedida pela General Motors na época para exposição no extinto Museu de Tecnologia da Ubra, em Canoas, Rio Grande do Sul, mantido lá até o ano de 2010. Atualmente, encontra-se aos cuidados de um colecionador particular. Ainda em 1998, a General Motors do Brasil anunciou a importação da Austrália de um ômega completamente novo para o mercado nacional como linha 1999. Montado pela Holden, baseado no Holden Commodore, com motor L36 série 2 da Buick, de 3.8 litros, com 6 cilindros em V, 200 cavalos, 31 kgfm de torque líquidos, câmbio automático de 4 velocidades e tração traseira. Desde janeiro de 1997, a GM já acompanhava o desenvolvimento do modelo australiano e fazia as adaptações necessárias ao Brasil. O Chevrolet Omega lançado passou a ter versão única, a CD, com dois pacotes de equipamentos chamados de Grupo 1 e Grupo 2, que se diferenciavam pelo revestimento interno em couro e disqueteira para 10 CDs no porta-malas com controle no volante para a versão mais completa. A linha 1999 do Chevrolet Omega possuía linhas arredondadas, tinha faróis duplos, grade com dupla abertura e para-choque liso, apenas com um vinco, e faróis de neblina embutidos numa abertura inferior envolvente. Havia mais vincos pronunciados nas laterais e capô, assim como maçanetas embutidas. O teto era curvado, assim como as colunas, gerando uma boa área envidraçada. As colunas C eram realçadas e a traseira era proeminente, tendo lanternas grandes e cortadas pela tampa do porta-malas. Tinha painel analógico e computador de bordo com 12 funções, além de airbag, freios ABS e ar-condicionado. O absoluto está em cena. Chegou o novo Ômega. Absoluto em todos os seus detalhes. O Chevrolet Omega passou por um facelift, ganhando nova grade dianteira estilizada, leve alteração nos faróis, para-choques redesenhados e lanternas traseiras menores. Ganhou também controle de tração e direção hidráulica com assistência variável. Em 2003, o Chevrolet Omega passou a ser inspirado no Holden Calais e ganhou nova grade dianteira, novos faróis e para-choques e vincos mais acentuados no capô. A traseira também recebeu uma remodelação com nova tampa do porta-malas, novas lanternas e para-choques. Seu interior também foi remodelado, com novo painel e novo console, novo rádio com capacidade para 6 CDs, ar-condicionado dual-zone e cluster analógico amplo com displays digitais para odômetro e computador de bordo. Recebeu um novo motor, um V6 Alloytech LY7 de 3,6 litros com 258,3 cavalos e 34,7 kgfm de torque, desenvolvido pela Holden, todo de alumínio e com duplo comando de válvulas variável e coletor variável, juntamente com uma nova transmissão automática 5L40E de 5 velocidades com a função Active Select no volante. A suspensão independente, denominada Five Link, que incluía uma quinta barra, estava disposta transversalmente, juntamente com a recalibragem de molas amortecedores. A última remodelação do Chevrolet Omega, oferecida no nosso mercado, foi lançada em agosto de 2007 como linha 2008. Ele continuava sendo importado da Holden, da Austrália, com a plataforma Zeta do último Holden fabricado e chegou recheado de novidades, como a calibração do motor e o sistema de exaustão com saída dupla de escapamento, ganhou rodas de aro 17. Controle de estabilidade, denominado EPS, Electronic Stability Program, e airbags de cortina, além de 12,6 cm de entre-eixos, aumentando o espaço interno e também do porta-malas, que passou a ter mais 31 litros, passando de 465 para 496. Teve seu interior reformulado, com novo painel, novos bancos e um exclusivo sistema de entretenimento com tela no teto. Um dos destaques aqui do stand da GM é o importado Ômega, e agora eu vou contar para você todos os detalhes, mas enquanto eu conto todas as vantagens de ter um carro desse na garagem, dá só uma olhada nas imagens do Ômega, que apresenta o motor V6 Aloitec. Com 258 cavalos de potência, apresenta também inúmeras melhorias na área de engenharia. O Omega oferece como destaque a tecnologia desenvolvida para evitar acidentes, conhecida como Electronic Stability Program. O aumento na sua distância entre eixos propicia ainda mais conforto interno. E falando em conforto interno, dá só uma olhada na parte interna do Ômega. Tem um sofisticado sistema de DVD no teto. Gente, é para você se deliciar. Em dezembro de 2009, a General Motors do Brasil suspendeu temporariamente a importação do Chevrolet Ômega. Mas manteve em seu site o link com informações do carro, juntamente com um comunicado informando que todas as unidades do carro haviam sido vendidas impossibilitando a aquisição do produto em sua rede de concessionárias. Com o objetivo de atender seus clientes, a GM informava que estava trabalhando para viabilizar as importações, mas sem previsão de quando teria um produto disponível nas concessionárias. No Salão do Automóvel de 2010, a GM apresentou o Chevrolet Omega Fit uma edição especial que homenageava o piloto Emerson Fittipaldi retornando com seu produto topo de linha ao mercado. Em relação ao modelo anterior, a principal novidade vinha do motor, o 3.6 V6 Aloitec passou a ter 292 cavalos e 36,72 kgfm de torque, com injeção direta de combustível nas câmeras de combustão e transmissão automática de 6 marchas com trocas sequenciais. Realmente o carro é espetacular. É... O que me chamou muita atenção no carro é o conjunto do carro, porque o conjunto, o equilíbrio do carro é muito bom. Obviamente com motor de quase 300 cavalos o carro anda muito bem. É um sedã quatro portas, mas que tem uma característica esportiva. Além disso, novo para-choque dianteiro, que reduziu o coeficiente aerodinâmico de 0,35 para 0,33, grade dianteira rodas de aro 17 e aerofólio na tampa do porta-malas foram as novidades. O interior foi totalmente modificado, começando pelo revestimento em couro berge nos bancos e painéis de porta, que proporcionava mais conforto térmico e sofisticação. O painel era bicolor, tinha tela sensível ao toque de 6 polegadas, que agregava as funções de áudio, telefonia e sensores de estacionamento traseiro, com direito à projeção da imagem captada por uma câmera localizada na traseira para auxiliar nas manobras, além de sistema multimídia, com navegação por GPS e conexão com iPod e USB. O Chevrolet Ômega trazia ar condicionado Dual Zone, com saídas também para o banco traseiro, os bancos dianteiros tinham regulagem elétrica e o carro tinha tecnologia Bluetooth integrada. Como segurança, vinha com airbags frontais e laterais, freios ABS e controle eletrônico de estabilidade. foi a última cartada da General Motors do Brasil na linha Ômega. Mas em dezembro de 2012, o sedã deixou o mercado, não aparecendo mais no site da Chevrolet no Brasil. O Chevrolet Ômega deixou de ser vendido, sem a Chevrolet informar oficialmente. Foram 20 anos de mercado. Em seis anos, de 1992 a 1998, foram vendidas 93.282 unidades no país, incluindo o Chevrolet Ômega Suprema, que foi produzido de março de 1993 a julho de 1996, em um total de 12.221 unidades. Já nos 14 anos de importação, entre 1998 e 2012, o modelo emplacou 58.458 unidades. E assim, mais um modelo marcante do nosso mercado entrou para a história da indústria automobilística brasileira.